Eren, é, pelo amor de Deus, não sabia de sua mãe, de seu amigo, velho, não sabia. Ô, de... oh, velho, pelo amor de Deus, eu tô te pedindo aqui de joelho, na maior verdade, por favor, me perdoe. Relaxa, relaxa, já falei com a mim já, velho. Minha mãe tá suave, eu já falei com a mim, viu? Fique tranquilo. Quem é a minha, pa? Não conhece a minha, mano? Não conhece? A minha... Oi, bem-vindo a mais um vídeo. Esse vai ser um vídeo de Shingeki no Kyojin. Eu vou tentar resumir toda a história pegando algumas partes do anime e colocando memes nessas partes. E por isso a é Shingeki no Kyojin versão memes. Comentem a parte que você mais gostou e também outros animes pra eu fazer esse tipo de vídeo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixarem o like. Agora sim, vamos pro vídeo. Foi aí que o problema começou. Aquele sorriso. Aquela droga de sorriso. Agora, o objetivo mudou. Hoje... E tu tá aqui menor, tu tá aqui de novo menor Tá ficando apertado, tá ficando apertado uh! Quebrou ah, meu ah, braço O ah, cara tá ah, terminou cara. de matar Tá fugido meu parceiro, brincou com a pessoa errada Hoje não, ressuscita Ai meu Deus. Que desgraça Não aguenta 10 minutos de porrada comigo Se eu pudesse eu matava mil Eita porra na vida depende do quanto você quer comer alguém. Suas palavras me calam fundo mais fundo que qualquer lâmina. Foda-se! Um, dois, três! Detém a contagem! Nossa, que lugar bonito! Amarelão? A gente tá fudido! Tá brincando comigo? O cara é foda, patroa. O mundo precisa dele. Eita porra! Sai da frente, Satanás! Onde é que eu tô? Preso, algemado. Agora irei matar todo mundo, porque eu sou pescotado. Muito pescotado. É, tá bom Deixa eu falar uma coisa pra você, filho Eu não quero machucar você Eu não quero que você saia daqui machucado, você entendeu? Sim, senhor Cadê o Baiana? Não sei não, meu Fala, mulher Parece que você tá bolado Eu estou bolado, sim Não acredito nisso Vai todo mundo morrer Que pena, mas tá na mão de Deus A fuga das galinhas Eu estou vendo machista Mano, eu tenho 11 anos, como é que eu vou ser machista, porra? O oh, bicho vindo, moleque. Surprise, motherfucker. Acabe com ela. Tem, tem, tem, tem! Tem, tem, tem, tem, tem, tem socorro! Meu lanchinho, meu lanchinho! Estranho! Côte é na porrada! Vem afobada assim não, vem afobado assim não! Vem tranquilo, vem tranquilo! Vem tranquilo. Vem tranquilo. Fala uma para pra você ver! Fala ah. uma. Ah! Toma! Ah. Sob o olhar sanguinário do vigia Estou lascado Corte rápido Cheguei mas tô saindo fora A gente já chegou? Não A gente já chegou? Ainda não Ok, a gente já chegou? Não A gente já chegou? Não A gente já chegou? Sim Sério? Não tem parada errada aí, irmão. Morro tá muito tranquilo, bro. tá muito tranquilo esse morro. Suspeito! Isso mesmo, eu sou o Kira. What the Eu vou te arrebentar, dente por dente. Run. Ô sua vagabunda! Me solta. Aí fica quieto aí, senão eu te mato, Ai. hein? Onde? Olha o demônio! vai me matar? Sai daqui! Ya, metei o coração! Me ajuda aqui, pô! Não. Bom te comer, bom te comer. É. Eita porra do caralho, agora fudeu. Não. Diga a verdade, amor, aí eu te solto. <risos> Olha o macaco! Fudeu de vez! Será que eu tranquei a porta? Não, não, eu, eu, eu tranquei a porta. Óbvio que eu tranquei a porta. Ou eu não tranquei? Meu cara. Ah, porra menor! Esse é o bunda mole! Falou comigo? Não, gracinha. Ainda bem. Até um outro dia. Um momento, amigo. Eu sou o Titã blindado e ele é o Titã colossal. Para, babaca! Isso é spoiler. Agora você me broxou. Você já me disse o que vai acontecer, não tem graça. Mano, nós é amigo caralho. Amigo caralho, mano! Amigo, caralho, mano! Olha aqui pra, pra mim quando eu falo, tio! Sai fora, mano! Sai fora o quê, tio? E aí, tio? Sai fora, fora o quê? Não, sai fora exactly. o quê? Sai fora o quê, cuzão? Gente, você não rela em mim não, caralho! Não, eu não você não rela em mim! Tu não rela em mim, não! Você não bate, não! Vem, vem! Vem só roubar! Vem! Vem! Sai, caralho! Sai, sai de perto de mim! Já avisei que vai dar merda isso! Bora, bora. Vai dar merda. Vai dar merda não. Vai dar e merda. se não der? E se der? E se não der merda? E se der? Mas se der merda, nós estamos tá na merda junto. Pronto. Bora, tá vai tá dar bom. merda não. Diz você que vai não dar, vai dar merda. Fim, não vai dar merda não. Vai dar merda. E se der merda, a gente tá na merda junto. A gente é amigo para isso. Pode se lascar juntos. Tá bom, bicho. Vai mas... dar merda. Vai dar merda. Pode ser que dê merda, mas bora. É. Ou a gente só vai descobrir se vai. Coé, meu! É pedregulho aí, mano. Olha vai a pedra. pedra. Meu Deus, todo poderoso. Como eu sou bonito, como sou, sou forte. Sim, mais do que qualquer outra coisa na Terra. A lua, as estrelas, o sol brilhante, são insignificantes diante de mim. Nada é mais bonito que eu. Alguém me disse outro dia que para sentir satisfação e alegria é necessário ser caridoso. Me dá um real, me dá um real aí. Ah, você está vivo? Que ótimo! Isso tudo foi um grande engano. Tá bom? Amigos? Eu só quero que saiba que embora você tenha tentado me eliminar Vingança não é uma ideia que cultivamos em meu planeta ah, ah, que ótimo! Mas não estamos no meu planeta Estamos! Venha! Venha que eu vou pegar minha marreta! Eu vou pegar minha marreta, meu irmão! Eu vou dar tanta marretada na sua cara! Tá bom, tá bom, eu não vou aguentar mais! Tira! Tira, tira, tira, tira, caralho! Que é tu, lanche? Tira, mano, tira. Que é tu, lanche? Tira, puxa, caralho! Ah. Ela perguntou assim, mamãe, no céu tem pão e morreu. Não tem graça, cara. Não tem graça. Você tá rindo? Você tá rindo? Você tá rindo, seu animal? Quer tirar no nome da minha cara, a senhora, hein, mano? Só pensa que é o o cara foi preso por uma parada que o cara não fez, meu irmão? Só pensa que isso é o quê? Então você vai ter que provar que não fez. Só uhum. acho que isso é muito linda. Mano. Como é que é? A senhora é linda. Ah, olha, Wilson! E aí? <risos>